um feliz natal, um feliz ano novo, boas festas em italiano? Sim? Então fica aqui que eu te ensino. Para se desejar feliz natal em italiano, você pode simplesmente dizer Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! E é isso aí. E para desejar Feliz Ano Novo, você pode dizer Buon Capodanno. Buon Capodanno. A palavra Ano Novo é Capodanno. Capodanno. Pode repetir? Bom Capodanno. Ou Feliz Capodanno. Ou você pode ser mais genérico e dizer Boas Festas, que inclui todas as festas de final de ano. Então você vai dizer assim... Buone feste, buone feste. Agora, entrando um pouquinho mais ali no específico, elaborando um pouco mais esses cumprimentos, essas felicitações, eu gostaria de ensinar algo a você... Que serve não só para o Natal, para o Ano Novo, mas serve para muitas festividades, para aniversário, Serve também para felicitações. Quando alguém conquista alguma coisa e você quer cumprimentar, dar os parabéns àquela pessoa, você usa uma palavra que em italiano é auguri. Auguri significa votos, felicitações, desejos, parabéns. A palavra é auguri. Então, neste contexto natalício, você pode dizer assim. Auguri de um Felice Natale. Auguri de um Felice Natale. Ou auguri de um Bom Natale. Mesma coisa para o Ano Novo. Auguri de um Felice Ano Novo. Ou auguri de Buone Feste. Auguri de Buone Feste. Você quer ser mais específico e declarar ali na sua frase a quem você está desejando um bom Natale, Feliz Ano Novo ou Buone Feste? Então você pode dizer assim, auguri di de bom Natale a te. auguri de bom Natale a te e família. Ou está, está desejando ali no coletivo, né? Feliz Natal a todos, auguri de bom Natale a tutti voi, a todos vocês. Auguri de bom Natal, auguri de um Felice Natal, a tutti voi. Ou você quer fazer aquele post no seu Instagram, no Facebook, enfim, você pode dizer assim. Auguri de bom Natale a tutti, a todos. Auguri de bom Natale a tutti. Ou auguri de um Felice Ano Novo a tutti. Auguri di buone feste a tutti. Essa palavra, auguri, é um nome, é um substantivo. Como a gente pode notar, significa votos, desejos, felicitações. Mas existe também o verbo augurare, augurare, que seria o felicitar, desejar. Então, no caso do Natal, você pode dizer assim: Ti auguro um bom Natale. Auguro um bom Natale. Ou seja, desejo a você um bom Natal. Ou você pode dizer: Ti auguro um felice ano novo. Ti auguro um feliz ano novo. Mas, quando você diz te auguro, você está sendo muito informal, porque você está Falando ali com o seu interlocutor, com muita informalidade, com muita amizade. Você está tratando aquela pessoa por tu. Quando você trata uma pessoa por tu, você está sendo informal. E se você quiser desejar fazer esses votos ao seu chefe, ou a alguma pessoa idosa, ou alguém com quem você não tem intimidade, você quer ser formal com aquela pessoa. Como é que você vai fazer? No italiano, para ser formal com alguma pessoa, em vez de você usar o tu, você vai usar o lei. Ai, Ana Paula, mas o lei não significa ela? Também. Lei é um pronome pessoal que significa ela. Mas pode ser também um pronome de tratamento. Lei pode significar o senhor ou a senhora. É isso mesmo. Se você quiser falar com homem ou mulher, mas chamá-lo por senhor ou senhora, você vai usar o lei. Lei. Então, você pode dizer Bom Natale. A lei é você está sendo formal. Bom Natal a lei família. Ou, usando o, o verbo augurare, você pode, em vez de dizer te auguro um bom Natale, como visto, como a gente acabou de ver, você pode dizer assim: Le auguro um bom Natale. Le auguro um felice ano novo. Le auguro um felice 2021. Le auguro buone feste. Então, dessa maneira você está sendo formal. Agora eu vou falar sobre algumas perguntas relacionadas ao Natal, a novas festividades. Adesso, eu queria fazer qualquer exemplo de qualquer domanda riguardo o Natale e é festa de final. Então, uma pergunta que você, né, que é ali para puxar papo, em vez de perguntar sempre: como é que está o tempo? Né, olha, hoje está frio, hoje está calor, hoje foi fredo, hoje foi caldo. Nessa, nesse período de fim de ano A gente pode dar uma inovada Então, por exemplo, você quer perguntar para alguém O que ela vai fazer na festa de ano novo O que ela vai fazer no ano novo Então você pode perguntar Que fai a capodanno Que fai a capodanno Ou se você quiser ser formal E tratar aquela pessoa por isso, por lei, lembre-se que tudo tem que concordar ali com aquele lei. Então, lei é a terceira pessoa, então o verbo, tudo vai concordar com aquela terceira pessoa. Então, em vez de, que faz a capodanno, você vai dizer, que fa a capodanno? Ou, uh, dove passi il Natale? Dove passi il Natale? Dove transcorre le feste natalizie? Dove transcorre... Passar ou trascorrere são sinônimos. Se você quiser ser formal, é dove passa ou dove transcorre le feste. Dove transcorre le feste? Dove passa le feste? De fine ano? Ou então você quer convidar alguém para ver os fogos de artifício, você pode dizer Andiamo a vedere i fuochi d'artificio? Andiamo. Você está ali falando de? Noi, nós. Andiamo a vedere i fuochi d'artificio? Vamos ver os fogos de artifício? Ou quer ser mais curioso ali e quer dizer, né? Quer perguntar se a pessoa já comprou os presentes de Natal? Como se diz presente? Então, você vai dizer assim Hai già comprato? Hai già comprato? i regali di Natale? Hai già comprato i regali di Natale? Ou, querendo ser formal, você pode, em vez de Hai comprato? Você já comprou? Você pode dizer Ha comprato? Ou seja, a senhora ou o senhor já comprou, a comprado i regali di Natale? Ha já comprado i regali di Natale? E se você estiver falando com uma criança, né, que acredita naquele velhinho gordinho de roupa vermelha? Em italiano, aquele, vecchietto, grassotelo, que endossa i vestiti rossi se chama Babo Natale Babo Natale Então você vai perguntar para a criança o ela, que, que ela pediu para o Papai Noel Então você vai perguntar desse jeito aqui ó. Cosa hai chiesto a Babo Natale? Cosa hai chiesto a Babo Natale? Cosa? O que? Hai chiesto? Você pediu a Babo Natale? Cosa hai chiesto a Babo Natale? Ou Você vai perguntar se ela já fez a cartinha para o Papai Noel Aí já a Babo Natale. Just la letterina a Babo Natal? você já escreveu a cartinha ao Papai Noel? Agora vamos falar sobre alguns termos ligados, relativos às festas de fim de ano. Qualquer termo em italiano correlato às festas de fim de ano. Nós temos o Cenone di Capodanno. Cenone di Capodanno. Cena é jantar Cenone é específico para esse evento de final de ano, né? Cenone di Capodanno. É o jantarzão de ano novo. É comum também as famílias almoçarem reunidas no Natal. Então se diz assim: pranzo di Natale. Pranzo é o almoço. Pranzo, almoço cena, jantar, então é pranzo di Natale e cenone di Capodanno. Como nós vimos, regalo, presente, regali, plural, regalo, regali, presente, presentes. Também é, são, são termos ligados aí ao, ao Natal, são termini que centram no col Natale. Ah, um outro termine é... Hum, Festa, festa, festa, festa singular. A festa é feste, plural, festas. Festa, feste. Ah, temos também, né? Tem, quem, quem é que faz a lista de uh, bons propósitos para o ano que vem? Você faz. Então se diz assim: Buoni propósitos per il novo ANO. Buoni propósito, bons propósitos. Per il nuovo anno, per un nuovo anno. Hai già fatto la lista di buoni propositi per il nuovo anno? Fai di solito una lista di buoni propositi per il nuovo anno? Mm. Che mai? Che altro possiamo aggiungere qua in questa lista tra questi termini? Fammi pensare. Manca qualcosa, chissà se manca qualcosa. Ah, già! Il Natale è rappresenta ai cristiani la nascita di Cristo Gesù. La nascita, un nascimento, nascita di Cristo Gesù. Gesù è scritto con G, Gesù, si Gesù, si, nascita di Cristo Gesù. Claramente fui irônica nessa última parte, porque o que eu realmente desejo é que todos os nossos pensamentos sejam voltados a Ele e que o agradecimento faça parte de tudo isso. Que Jesus seja o nosso pensamento importante em queste feste e que la gratitudine ne faccia parte. E aí, você está pronto para o ano de 2021? Sei pronto em 2021! Sei pronto em 2021! Se você estiver pronto, quero ver um, um benvenuto 2021 ali, no dia 1º de janeiro, no 1 de janeiro. Eu quero ver um benvenuto, benvenuto, bem-vindo 2021.